Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios das referência 3D, tudo muito da hora aqui. É isso aí, meus amigos. Eu estou de volta aqui com o meu querido Alanios, pois nós temos mais algumas coisas aqui de remakes feitos por fãs, remasters de Mortal Kombat e tudo mais para vocês relacionados aí ao Mortal Kombat Trilogy Remake, porque assim. É um projeto que está sendo feito por algumas pessoas que a gente trouxe aqui para vocês no canal, mas eles estão fazendo conteúdos à parte, assim, porque eles são realmente muito fãs. Só que são coisas que podem acabar no final das contas lá na frente entrando nesse projeto também. Vocês vão entender tudo que tá rolando. Tem muita coisa legal, inclusive tem uma parada de uma estada do aqui que vocês vão ver daqui a pouco, que eu acho que vai entrar no Mortal Kombat Trilogy Remake, sim. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu Querido Alanius, deixa eu trocar minha tela aqui a gente poder começar a ver esse negócio delicioso, rapaz. Primeiro de tudo, o Justin Collum, que é um cara que tá trabalhando na iBalistic, né, desenvolvendo aí o projeto do Mortal Kombat Trilogy Remake e tudo mais. Ele vez ou outra posta algumas coisas aqui sobre trabalhos que ele tá fazendo a parte do seu trampo do iBalistic, entendeu? E esse daqui é um caso. Ele tinha postado uma enquete há um tempo atrás, Alanius, falando... Perguntando pra galera, na verdade Qual outro cenário eles gostariam que ele pegasse a poder fazer no seu tempo livre Trouxesse ele pra uma, um remake Uma remasterização, pra poder ficar mais bonito pra nós Como a gente tem visto eles fazendo No próprio iBalistic ali, entendeu? Com o projeto MK Trilogy Ele trouxe aqui alguns sketches iniciais, ó Eu vou começar primeiro com esse aqui do The Portal Porque esse aqui do The Throne Room A gente já trouxe em vídeos pra vocês, inclusive Tem um outro tweet específico com imagens dele Mas olha só, Alanios O início aqui, ó do sketch, né? Ele tá fazendo a parte só do fundo, por enquanto. E a modelagem dos bonecos aqui, que devem ser aqueles maguinhos que ficam voando, né? Com a roupinha roxa. Mas, um dos projetos dele é um dos cenários mais famosos da franquia, né, brother? Que é o The Portal. Olha só, Alanis. Eu, inclusive, eu acho que o Alanis deve entender muito bem o que ele tá fazendo. Esse boneco, pelo que eu tô vendo, me parece muito o modelo base que você tem na Unreal, quando você vai, usar, quando você vai criar um modelo do zero ali pra fazer, sabe? Sim. É, é bem Parecido com esse bonequinho aí o que tem lá. Uh, o que eu acho que ele pode estar tá fazendo também é usando esse boneco como referência para a escala do tamanho das coisas. Precisa criar o um cenário e, e precisa dar uma, uma, uma impressão de escala, a gente precisa saber o tamanho das coisas, né? Então ele deve estar tá usando esse boneco como referência para poder criar tudo aí na, nas sensações que é, né? Então você tem um portal gigante e aí você tem ele lá no fundo você tem os monges que ficam voando na frente, se você não fizer direito, o monge fica, pior, fica maior que o portal. Então assim, isso aqui é o início do The Portal que ele tá fazendo, inclusive esse portal aqui no fundo ó, tá ficando bem da hora quando esse negócio estiver um pouco mais avançado em termos de desenvolvimento. Isso aqui deve dar uma sensação de profundidade ainda maior, eu tô muito ansioso pra ver os monges com as roupinhas roxas voando aqui do lado, mano. Eu acho que vai ficar muito da hora, sério mesmo, porque... Esse é um dos cenários mais legais que a gente tem na franquia Mortal Kombat até hoje E não para por aí Alanis, porque ele tem mais alguns aqui que ele trouxe pra gente De cenários que ele quer muito fazer, inclusive tá aqui, ó Enumerado aqui do ladinho, ó Shansung Throne Room, The Portal e o famoso The Subway Que isso aqui é uma parte do projeto inicial que ele tava fazendo, né Um sketch e tudo mais, mostrando a gente aqui o metrô caído A estrutura aqui toda destroçada, os pilares e tudo E aqui a gente tem um pouco do que ele já tá modelando Dos objetos que vão ter no cenário, né Alanis? Olha só que legal. Os props, né? Que o pessoal fala que compõe ali toda a cena, né? Legal pra caramba. Coca-Cola tem escrito Coca-Cola mesmo ali. <risos> não chega a ser Coca-Cola, não, mas realmente tá, tá diferente aqui. É pra não tomar processinho, né? Exatamente, o segundo eu tô vendo que parece que tá com K Pois é, eu acho que vai ficar um trabalho bem legal no final das contas quando tiver pronto E aqui vocês podem ver que não tem nada de fundo ou qualquer coisa assim É porque ele simplesmente tava realmente montando só os objetos Que depois ele vai pegar separadamente cada um deles e encaixar onde deve ali, entendeu? Pra poder ficar certinho Tanto é que as pilastras aqui, ó, as mais inteirinhas aqui e as quebradas, né? Se a gente for vendo o sketch dele aqui no desenho anterior Elas estão aqui, ó Dispostas aqui, os pilares, tá vendo? Então é basicamente isso mesmo Isso aqui são só os elementos separados Que ele vai encaixar depois aí nos lugares certinhos E aí, Alanis Nós vamos ali pro lugar que o Alanis pediu pro Justin McCollum refazer pra ele É um lugar que o Alanis fica sentado muito tempo, né Alanis? Descansando, olha aí Alanis, ó Essa cadeira te traz lembranças, mano? Tá ficando bonito, viu? Até, até dá uma emoção aqui. Tanta coisa que eu passei nesse trono, cara. <risos> Os meus caras ali se batendo. É vendo gente se batendo, é descansando ali as costas, né, Alan? É tirando um cochilo de vez em quando, quando tava pesado a noite de trabalho. Às vezes a luta tava meio zoada, aí eu fico... Infelizmente... <risos> Sabe? <risos> muito bom. Mas, pô, tá ficando da hora. Eu acho massa essa modelagem que ele tá fazendo da Throne Room, porque esse cenário aqui, principalmente refeito que eles fizeram aí no Mortal Kombat 9 e depois e tal, porque a gente tem o Throne Room nesses jogos mais novos, né? Desde o Mortal Kombat 9 aí, é que tem muito detalhe no cenário, cara. Então é muita coisinha assim que ele tem que criar pra poder ir integrando ali, pra poder deixar o mais próximo possível do que a gente vê nos jogos oficiais. E aqui passando pra frente, a gente tem uma perspectiva um pouco mais de longe A gente tava mais próximo do trono aqui das escadinhas Então aqui a gente consegue ver os pilares A gente já trouxe vídeo antes, né? Mostrando esse The Throne Room aqui Só que como ele trouxe essa atualização pra gente Por isso que a gente tá mostrando pra vocês Com algumas coisinhas a mais aqui, poucos detalhes Mas tá bem legal, né, Alan? Olha só essa perspectiva mais longe aqui ó É interessante que você vê que o cenário é a parte né Não é um gif animado, alguma coisa assim Que fica é, com uma textura atrás de alguns de algumas partes ali Realmente você tem A arquitetura vazada, né Que dá pra você ver Do lado de fora Se, se essa é a intenção, né Então você tem Todo um ambiente separado é, é, é quase que a construção De um mundo mesmo né? Muito legal isso E aqui a gente tem O modelo inicial De quando ele começou a fazer E nós temos, obviamente Alanius que emprestou sua face aí e ele tá modelando o Alanis agora, pra você ver que bonito. Vocês podem ver que eu tô com cabelo, né? Tá tudo bem. Não é peruca isso aí, né, Alanis? É, exatamente. E... Eu não sei. Devia estar tá com um sorriso ali, né? Pois é. Eu vou pegar essa foto do Alanis e vou botar no Face App. Sabe, essa cadeira é tão confortável, né? Devia estar tá pelo menos mostrando que a cadeira é boa, né? Faltou um pouco de expressão aí mesmo, né, Alanis? Pô, sacanagem. Devia dar um sorriso aí, ó. Mas é isso daí, meus amigos. Landis aqui sendo modelado também, ele deve trazer uma versão completa com... Xangão aqui, né, sentado no trono. E uma coisa legal antes a gente passar pro próximo aqui, Alan, é isso daqui, cara, ó. Ele postou e perguntou pra galera qual que o pessoal acha melhor acerca dos pilares que ele colocou nos cenários, porque a gente tem esse aqui que a gente acabou de ver, mas nós temos um outro aqui, uma outra ideia que ele tá desenvolvendo que é dessa forma aqui, cara. Inclusive, os materiais que ele mostrou foram... Com esses pilares aí, né? Eu acho bem legal, mas o outro, para mim, é mais elegante, me menos carregado de informação. Você tem mais atenção nos detalhes do que nas grandes formas, né? Então ele carrega menos a, in a informação ali. Eu acho que, minha opinião, isso daí é mais legal. Então, como é meu trono, faz direito. Como é meu trono? Tá do recado. <risos> <risos> e aí, nós temos mais um tweet aqui, Alanis, retornando no The Subway, né? Onde a gente tem um ângulo diferente dele mostrando aqui, né? Esses elementos que ele fez separadamente É mesmo, quem não... Agora que eu que reparei, cara Nossa, minha câmera tá na frente Pera aí, galera, deixa eu tirar ela só pra vocês verem aí, rapidão Mano, quem não cola? Olha lá, ó It's crackling good. It's crackling good, é. Pô, muito criativo, velho, por parte do cara ter colocado isso aqui dessa forma. E a gente pode ver até a plaquinha aqui, ó. Boom Tobias, aqui, ó, em cima. Uh -huh. Bradley P.I. Netherrealm Studios ali, ó. Cara, muito da hora, velho. E muito bom a gente ver um ângulo diferente assim e um pouco mais próximo, que a gente conseguiu ver essa máquina de <risos> Coca-Cola do Kano aqui. Kano uh -huh. patrocinando pesado, com dinheiro do mercado negro, é isso mesmo. E os outros elementos aqui, cabine telefônica, portas, pilares. E tudo mais. Muito, muito da hora, velho. Tá, tá muito legal. Eu quero ver isso aqui disposto no cenário completo. E aí, Alanis, por fim, mas não menos importante, nós temos que mostrar isso daqui para vocês, meus amigos. Olha essa estatueta do Motaro que o K 8 fez K 8 pessoal, é esse cara aqui, ó Ele tinha feito essa imagem do Motaro que nós já trouxemos em vídeos pra vocês, entendeu? A gente trouxe um específico aí Onde a gente comentou, né? Desse design do Motaro do rosto que ele fez e tal E aí ele postou na sua capa do Twitter Eu não tinha visto, tá? Se vocês tiverem visto já tem bastante tempo Perdão, que eu fui ver só recentemente mesmo Com essa estatueta do Motaro aqui, Alanis Que faz referência à presença de realmente de uma estátua dele Naquele cenário que a gente trouxe recente em um dos vídeos que a gente fez onde ficam as estátuas do Motaro no fundo, no corner do cenário assim tanto do lado esquerdo quanto do lado direito eu teria uma dessa na minha mesa assim aqui ó, é <risos> do ladinho aqui ó eu compraria fácil um negócio desse isso aqui deve ser algo que ele fez para o Mortal Kombat Trilogy Remake, embora ele não tenha falado nada, mas a gente sabe que aquele cenário lá ele tem as estátuas do Motaro na esquerda e na direita, no cornerzinho lá, entendeu? Então provavelmente, não vai afirmar nada, obviamente, aqui, né? Mas ele deve utilizar, sim, esse modelo aqui pra poder incluir lá naqueles cenários lá. Ele deve passar pros caras, pelo menos. Nessa estatueta aí, daí pra frente ele pode fazer o que ele quiser, né? Se ele troca o material, isso daí é, deixa de ser um negócio de ouro, vira um negócio de pedra. Ele troca o material, vira bronze Ele troca o material, vira plástico Silicone, o que ele quiser, né Exatamente, viu meus amigos Então vamos aguardar aí por mais novidades Mais informações de Mortal Kombat Trilogy Remake Pessoal, eles devem trazer mais coisas pra nós em breve Eu vi o Joe Tresca, Que é um dos responsáveis aí, né Pela IbaList, um dos cabeças comentando Que a gente não deve demorar aí pra poder receber Mais informações sobre o jogo E obviamente, quando a gente tiver mais alguma coisa aí Aparecendo pra nós, a gente vai trazer aqui no canal Pra vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo trazendo coisa aqui do Mortal Kombat anterior remake para vocês comenta aqui embaixo o que vocês acharam a gente vai ficando por aqui um beijo para todos vocês até mais e